Vem cá, bateu o desespero quando você pensou que só faltam sete meses para o Enem? Se tudo der certo, e vai dar. Eu estou aqui hoje para falar com você como que a gente faz para estudar a partir de agora e passar no Enem 2021. Eu me chamo Cláudio Hansen, eu sou professor de Geografia e Atualidades aqui do Descomplica e eu quero falar com você sobre como que a gente vai fazer isso. Primeiro, é preciso ter o seu objetivo muito claro, porque só assim a gente consegue montar aquele famoso plano de ação. Vamos dar um exemplo. Você definiu, eu quero passar em engenharia na UERJ. Beleza, você sabe que esse vestibular, por exemplo, tem prova específica. Então, na hora que você for organizar o seu belo cronograma, você, além de pegar todas as disciplinas que você tem que estudar, você vai separar um pedaço bom da sua semana para quê? Para estudar muita matemática para a sua prova específica. E como você sabe que a Wehrs tem prova discursiva, eu vou te falar mais um grande diferencial. Fazer exercícios discursivos. Você sabe que isso vai ser muito importante na composição da sua nota. E se você não percebeu, só nessa rápida introdução a gente já tem dois diferenciais. Você já definiu bem o seu objetivo e você já percebeu que exercício discursivo é uma grande ferramenta para você. Então vamos lá. No site do Descomplica, a gente tem uma ferramenta que vai te ajudar a se planejar semana a semana todo o conteúdo que você precisa estudar até o Enem. Beleza? Além disso, a gente ainda tem aula de aprofundamento para você estudar aquilo que é mais importante para você. A gente vai ter aula de exercícios objetivos, mas também nós vamos ter aula de exercícios discursivos. E aí o que, que acontece? Você aprende exatamente, não só como resolver, mas a estrutura para você responder. E isso, óbvio, depende da sua prova, mas é muito importante você saber como fazer isso. E você sabe qual é o melhor disso tudo? É que a gente está começando uma turma nova do zero a turma de abril então sabe aquela pessoa que já tá com a sensação de meu Deus eu tenho que começar logo eu tô com matéria atrasada então isso não vai existir você vai começar a estudar do zero agora e a gente vai dar toda a matéria até o Enem então olha só antes de eu falar mais coisas que vão te ajudar a se preparar melhor para essa prova vamos fazer o seguinte aqui na descrição tem um link então você pode clicar para já conhecer nossos planos nossos preços e obviamente todos os benefícios que nós temos a oferecer. Olha, e você que decidiu, vou começar a estudar, eu já vou te falar uma coisa fundamental. Você precisa praticar muito exercício, muito. Você sabe por quê? Porque, no fim das contas, a prova, ela vai cobrar de você a sua habilidade de acertar exercícios. Então, você tem que conhecer o formato, tem que praticar, não tem muito jeito. E eu vou te contar agora algumas formas que a Plataforma do Descomplica vai te ajudar a treinar muito. Para começar, Ó, vamos lá. Número 1. Um. Depois de cada aula, você faz um teste rapidinho só para verificar se aquele conteúdo ficou bem, bem presinho na sua cabeça. Depois, toda aula ao vivo também tem um material de apoio. E nesse material de apoio, a gente tem mais exercícios com gabarito comentado para você. A gente ainda tem um terceiro grande momento, que são as avaliações semanais. A gente vai fazer um kit ali de umas 40 questões de assuntos diferentes para você nunca perder o ritmo de treino. Aí você, nossa, calma. Por último, a gente ainda tem o pack de exercícios mensais, que é o quê? Mais exercícios para você treinar muito. Você viu só quantas maneiras diferentes de exercitar? Aí você já fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso tudo? Calma. Você não precisa fazer tudo. Você pode escolher quais são aqueles métodos que melhor se adequam a você. Mas deixa eu te dar um segredo. Quanto mais exercício você fizer, melhor. Mais bem preparado você vai. Então guarda isso aí com você. E já que eu vim até aqui te dar um uma dica, vamos lá. Aqui nesse link da descrição que eu falei para você tem desconto, então é mais barato que no site. Então faz o seguinte, clica aqui no link e dá uma olhada por aqui, tudo bem? Mas vamos lá, vamos voltar e aí eu quero te dar outra dica que é seríssima para você que vai passar no Enem 2021. A gente precisa ter muita atenção com a redação. Além de óbvio ser a matéria a única, né? A única delas, que você pode tirar mil, a gente não pode esquecer como é importante você praticar, como é importante você estar bem, e que a nota da redação, ela é muito importante em todas as faculdades que adotam pesos. Então, fica de olho nisso. Olha, e é por isso que aqui no Descomplica nós temos aula de aprofundamento em redação. Exatamente. E olha só, duas por semana. duas duas, porque uma é só focada em estrutura as regras, bonitinho. E a outra é só focada em repertório, discussões, temas. Então a gente faz isso e tem mais. No plano Descomplica Top, você leva seis correções de redação por mês. Isso mesmo, seis Sabe por quê? Você já percebeu, por tudo que a gente falou aqui, que treinar é o segredo. É muito importante você praticar. E assim, você vai ter o conteúdo, você vai estudar, mas se você quiser chegar no mil, o segredo é o treino e esse é o momento que você sente assim, nossa, exercício, redação, aula, é muita coisa. Realmente, tem bastante coisa para fazer, não vou mentir para você não, mas é exatamente por isso que você vai ter um cronograma de estudos. Gente, com tanta coisa para fazer, é fundamental que a gente se organize. Então, na hora que você for montar o seu cronograma de estudo, primeira coisa, você vai botar ali, Todas as suas atividades essenciais, tudo tá bem? São aquelas que são indispensáveis para você. Você vai lá, beleza. Você vai reparar que vai sobrar um tempo livre. Nesse tempo livre, você vai colocar que horas você vai assistir aula, que horas você vai fazer exercício, que horas você vai fazer redação, que horas é o seu tempo livre. Tudo isso precisa estar organizado para você potencializar seu estudo. E aí você fala, nossa, mas como é que eu vou fazer isso sozinho, sozinho, né? Quem disse que você vai fazer isso sozinho? Que é isso, gente. Não te complica, a gente tem uma aula chamada Guia do Estudo Perfeito. O nosso professor Eduardo Valadares, ele montou esse curso, que é para te ajudar a estudar, que é para te ajudar a ter foco, a se organizar, a ter uma mentalidade de vestibulando, a, a potencializar ao máximo tudo o que você vai fazer até a prova e, óbvio, te ajudar a passar. Olha... E eu sei que a gente falou um monte de coisa que você tem que fazer, mas vou te falar uma parada, isso é só o começo. Eu sei que você já topou o desafio de estudar, já topou o desafio que vai te levar à aprovação no Enem. Então faz o seguinte, vai lá no link da descrição, vai no link, pega o seu desconto, que eu te espero lá na plataforma. Beijos e até a próxima!